Boa noite a todos. Primeiramente, feliz ano novo, que a graça de Deus esteja sobre todos nós nesse ano que se inicia. Alguém está aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. nós tenhamos todo um recomeço e essa noite especial, que nós tenhamos 20, 30 minutos para nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com a nossa essência espiritual, sermos gratos pela oportunidade da vida, por mais um ano que se inicia. Então eu quero convidar a todos vocês nesse momento, para se acomodar o melhor possível na cadeira, fechar os olhos para que nós possamos fazer uma prece de elevação a Deus nosso Pai. E assim nesse momento, nesse terceiro dia do ano que se inicia, que, pela graça de Deus aqui estamos, vivos, iniciando uma nova jornada, que essa jornada seja uma jornada de aprendizado. Uma jornada de paz, que se as lutas surgirem, e sim elas surgirão, que nós possamos sempre nos recordar do amor de Deus por nós, de Jesus e seus ensinamentos, levantar a cabeça ao alto e clamar pela graça e pelo amor de Deus, para que nós possamos nos reerguer. Nós nesse momento vamos visualizar em nossa tela nosso anjo da guarda que está ao nosso lado desde que surgimos na terra, desde o nosso nascimento. E nós o abraçamos carinhosamente e agradecemos a esse irmão querido por estar sempre conosco, por nos intuir, por nos amar incondicionalmente. E repletos de amor, de felicidade, com nosso coração grato pela oportunidade de nos conectarmos com Deus, nós vamos neste momento visualizar a doce imagem de Maria de Nazaré, mãe espiritual de todos nós. Filhos de Deus, irmãos espirituais. E a essa mãe amorosa nós pedimos que nos receba em seus braços de mãe, nos cubra com seu manto azul de paz, proteção e amparo e nos ensine a amar e perdoar. Repletos desse amor e gratos, nós chegamos até Jesus, nosso Mestre. Visualizemos neste momento a sua imagem a imagem de Cristo. Ele brilha, seu amor imenso. Vamos deixar que essa luz toque os nossos corações, toque as nossas almas. Em especial nesses primeiros dias do ano, para que nós possamos ter um ano repleto de realizações pessoais, físicas, mas muito mais espirituais, que a paz habite todos os dias este ano, os nossos corações. E junto a Maria e a Jesus, nós os elevamos um pouco mais. E pedimos ao Mestre que nos leve até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas, aquele que nos deu este planeta maravilhoso para habitarmos, aquele que nos deu a nossa capacidade de pensar, de fazermos as nossas escolhas. E a Ele nós elevamos a voz,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 Mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, e graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, mais um início de ano na nossa casa, na nossa vida. Mais um início de ano para nós refletirmos sobre a oportunidade de sermos alguém melhor. E não é ser alguém melhor para o outro, para o vizinho, para o marido, para a esposa. É sermos alguém melhor para nós mesmos. Primeiro, para o nosso crescimento espiritual e para nós, através do nosso exemplo, podermos contagiar aqueles que estão ao nosso lado. E essa noite o tema, ele se chama Influência Espiritual, Perturbações e Afinidades. Esse tema, vocês podem encontrar o capítulo inteiro, está no Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 14. Eu peguei só um pedacinho, é um capítulo bem grande, mas eu peguei um pedacinho que eu acho que ele tem um valor muito grande se nós pararmos, refletirmos nas palavras e absorvermos de verdade dentro do nosso coração, que diz assim, quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima, não façais aos outros o que não gostaris que vos fizesse. Então desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas dos duelos e das guerras, que são os duelos do povo e a povo. Quem disse isso foi Francisco Xavier, em Bordeaux, em 1861. Aí nós podemos até pensar, nossa, isso é muito velho, né? Mas se nós pensarmos nos nossos dias, é absolutamente recente. É só a gente olhar o mundo que a gente vê os conflitos que existem. Se nós pensarmos realmente que nós não vamos fazer ao próximo aquilo que não é bom para nós, nós não teríamos tantos conflitos, tanta dor, tanto sofrimento e tanta incerteza em todo o planeta. Mas cabe a todos nós. E aí, onde entra a influência espiritual? A influência espiritual, eu li num livro, que nós somos conduzidos como folhas ao sabor do vento. Nós somos vamos levados, nós somos contagiados. E aí eu acho que a maioria deve aqui lembrar, os mais jovens não, mas a maioria deve lembrar, dos desenhinhos do pica-pau, os desenhos antigos que tinham um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Aquilo nada mais é que a pura influência espiritual. A influência que te diz, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Na verdade, nada mais é do que as nossas escolhas. Porque se nós pensarmos e nós temos, Deus nos deu essa capacidade de refletirmos sobre tudo toda a influência espiritual, seja de perturbações ou afinidades. Afinidades são coisas boas. Perturbações eu faço de maldade mesmo, porque eu não gosto daquela pessoa. Mas será que alguém fizesse aquilo para você? Você ia gostar. Aí a gente vem para essa máxima que está no evangelho, que fala não façais aos outros o que você não quer para você. Então quando a gente pensa nisso, de cara, esse pensamento negativo de fazer ao outro, ele é aniquilado. Mas isso é uma escolha que habita dentro de nós. É uma decisão do livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós, de refletirmos quais são as decisões que vamos tomar. Assim como quando a gente gosta de alguém, a gente tem uma afinidade com a pessoa, a gente sempre quer fazer o bem, a gente sempre quer o melhor. E muitas vezes, inclusive, em especial pais e mães, eu estou na lista, por favor, deixamos isso muito claro, nós somos até omissos de tanta afinidade que nós temos. Então a gente precisa tomar cuidado com a balança, com a balança de não ser influenciados como folhas ao vento, porque Deus nos dá essa capacidade de nós refletirmos através do livre-arbítrio. Os espíritos, eles nos influenciam através de ideias, lançam sementes em nossa mente. Tem horas que do nada você está lá sentado e vem um pensamento na cabeça do nada. Nós somos bombardeados o tempo inteiro de influências. Tem um monte de balãozinho em torno de nós, das influências que estão pelo mundo. E aí nós captamos ou não. E aí como que a gente capta? Na verdade, a gente tem que conhecer a nossa essência. Eu sempre que faço as preleções, e tem muitos temas que eu já falei, eu sempre faço uma reflexão de quais são as minhas essências, porque às vezes eu quero fazer o bem. Eu gostaria realmente de gostar do meu inimigo, mas lá no meu íntimo eu não tenho essa capacidade, ainda que seja. Mas, no mínimo, quando a gente tem o conhecimento que eu preciso mudar, que eu preciso ter uma atitude diferente, eu começo a dar pequenos passos. A evolução e a mudança, ela não acontece no piscar de olhos. Ela não é uma atitude num mundo líquido que a gente vê rápido. Ela é trabalhosa. Ela requer amor. Ela requer que nós, que vamos, nós queremos para nós mesmos, e de novo, não é para o próximo é para nós, o que é que eu faço melhor, como é que eu transmito esse amor, porque isso é puro amor, Jesus veio ensinar a nos amar. Quando a gente consegue superar essas dificuldades e essas, afinidades, e essas perturbações que nos levam a atitudes, a pensamentos errôneos, a gente começa a mudar a nossa mentalidade. Então você acaba mudando a captação. Porque eu até queria fazer direitinho, mas aí veio um pensamento e eu mudei de ideia. Mas isso é por se policiar. Isso é a gente saber o que existe dentro de nós. Isso é um processo de amadurecimento, de autoconhecimento. O Evangelho fala muito sobre isso. Sobre a importância de nós testemunharmos o que somos verdadeiramente através das nossas atitudes. A questão 466 do Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito boa. A pergunta fala assim, por, por que permite Deus que os Espíritos nos excitem ao mal? Porque senão fica muito fácil também. Nós somos todos bem danados, a gente fala assim, Ai, mas eu não queria. Foi uma influência espiritual. Por que, que Deus permite? Aí eles falam, essa a resposta vem assim. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Eles são instrumentos destinados a testar, a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Porque óbvio que quando a gente faz alguma coisa errada para alguém, lá no fundo, na nossa consciência, a gente sabe. E aí se você parar e pensar, nossa, se fosse comigo, aí você fala, Ih, eu não ia gostar. Aí você tem certeza. Aí já foi feito. Gente, já foi feito. Vamos sofrer também por tudo que passa na vida. Mas a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a mudar. E aí fala assim, nossa missão é a de te pôr no, cami no bom caminho. E quando, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que a chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade, a vontade de o cometer. Eles não podem aj ajudar-te no mal, senão tu desejas o mal, quando, senão quando tu desejas o mal. Então nós pensamos em coisas más e recebemos todas as influências negativas.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 ou de outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Porque no final, nós somos senhores de nós, as decisões são nossas. E aí não adianta a gente pôr a culpa nem no anjo da guarda, nem no diabinho, nem no que for que a gente queira chamar, porque não é assim. E aí os espíritos amorosos, os nossos anjos da guarda, eles são espíritos que nos seguem há milênios. Nós somos seres imortais, estamos nesta roupagem aqui no planeta, mas nós vemos de muitas outras vidas, assim como temos muitos espíritos amigos que nos amam verdadeiramente e profundamente, que torcem por nós, que torcem pelo nosso sucesso, que se preocupam, que pedem a Deus por nós. Quando nós conseguimos nos conectar a eles, nós conseguimos dar um passo melhor para a nossa evolução espiritual. É, e aí as respirações ficam alinhadas. Os espíritos que nos influenciam para o mal, e é um mal transitório, nenhum mal dura para sempre. O mal nunca vencerá o bem. Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nós. E ele está vivo por nós. Não existe mal que perdure. Então os ma o mal que nós passamos muitas vezes, as aflições... São para o nosso desenvolvimento moral, para a nossa evolução. E eles passam, porque nós também passamos. Paulo diz que nós somos, Paulo de Tarso, o apóstolo diz que é como um rio. A nossa vida ela vai correndo, ela vai fluindo e nós nunca somos a mesma pessoa. A pessoa de ontem não é a mesma hoje. Porque nós já ganhamos conhecimento novo, experiências novas, uma vivência que nos transforma. E quando nós conseguimos efetivamente trabalhar mais ainda, conscientes dessa evolução, o resultado é ainda maior. E aí nós temos que orar, amar e usar do perdão. Existem vários livros na literatura espírita que falam sobre isso. E um, um exemplo, por exemplo, no livro tem um livro chamado Libertação, que é mencionado que a sombra acaba exaltando a luz. A sombra acaba exaltando a luz, porque a luz é eterna. A luz é puro amor. Então não existe mal, escuro, que dure para sempre. Ele vai, através das nossas atitudes e do nosso amor, exaltar a luz. É... Não existe missão de fazer o mal. Ah, mas aquela pessoa é tão má... Gente, mas aquela pessoa não tem jeito, né? Não, gente, todo mundo tem jeito. Todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, do mesmo Pai espiritual. Todas as pessoas têm uma oportunidade e terão uma oportunidade. Nós não nos cabe julgar, inclusive nos cabe olhar a nós mesmos, a nossa essência, o que fazemos... Porque nenhum, fala na questão 470 do Livro dos Espíritos, ninguém, ninguém tem a missão de fazer o mal. O mal é uma escolha. Porque todos nós temos a capacidade de raciocinar e pensar. Então as influências que nós sofremos, nada mais são de, das escolhas que nós fazemos. No próprio Livro dos Espíritos, a questão 467 pergunta... Nós podemos prevenir dos ataques dos espíritos menos esclarecidos? E gente, às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é tudo muito distante, né? muito longe. Não é dentro de casa, numa discussão. É dirigindo no trânsito confuso, que dá uma irritação. Gente, eu tenho uma irritação enorme no trânsito. Ainda tenho, não consegui ainda superar o trânsito. É no trabalho com aquela pessoa que a gente não gosta muito. E muitas vezes a gente nem sabe porque a gente não gosta, mas a gente não gosta. E essas coisas, elas são possíveis da gente ir mudando, quando nós aprendermos que eles se apegam àqueles por seus desejos. Então, quando nós mudarmos os nossos desejos para o bem, a gente começa a mudar a nossa visão do, do, sobre os ataques, sobre as influências que nós sofremos. A influência espiritual ela é tão séria na nossa vida, que a gente está aqui todo mundo feliz, todo mundo refletindo, hoje eu vou mudar a atitude, aí você chega em casa acontece alguma coisa que você dá aquele surto, você fala, nossa, eu joguei tudo no lixo. Mas aí a gente começa a se policiar, a gente começa a prestar atenção, porque é uma, é uma educação, é a gente estudar sobre essas influências e como elas alteram a nossa vida, como elas alteram o nosso humor, o nosso comportamento, até mesmo com aqueles que nós amamos incondicionalmente dentro dos nossos lares. Tem um livro que chama Missionários da Luz. No capítulo 5, André Luiz fala de sintonia e afinidade. E aí ele menciona, êxitos e fracassos dependem de nós, da nossa persistência ou fé, quando, objetivos, quando os objetivos que colocamos no bem ou no mal. Nos processos obsessivos, nós não podemos... Gente, presta atenção nisso que fala no livro. Nós não podemos espantar as moscas das feridas abertas. Então imagina que eu tenho uma ferida aberta aqui no meu braço e estou aqui espantando a mosca, tá? E não a queremos tratar. Eu não quero tratar, mas estou aqui. Sai, mosca, sai, mosca. Feridas emocionais das paixões com medicamento ao perdão. Então, para as nossas dores, muitas vezes, para curar essas feridas, o perdão nos ajuda a mudar, através da água viva, curativa do amor. A gente não deve nunca espantar a ferida, as moscas, mas curar a razão da ferida. Vamos refletir luz refletir luz para nós e sempre que a gente reflete para nós a gente acaba transmitindo essa luz para aqueles que estão próximos a nós todos nós, sem exceção captamos influência espiritual nós não temos a opção de falar ai, não quero, a partir de hoje não vou mais ser influenciado nós não temos esse poder nós temos o poder de escolher de decidir através do nosso livre-arbítrio a baixa vibração da mente quando a gente pensa nas desgraças do mundo, e aí vamos ser sinceros, né? A gente fala, feliz ano novo, que o ano realmente seja melhor. Você liga a TV começa a pingar umas gotinhas de sangue. Se deixar. Não vamos deixar que essas influências contaminem a nossa mente, a nossa alma, a nossa essência. Porque nós somos, nós somos bombardeados de coisas más, de, de notícias ruins é tipo, gente, parece que o mundo vai acabar se a gente olhar, nós estamos no, no ano, né, na era moderna, pós-cristo, nós estamos no ano 2023 e a Terra tem milhões de anos o mundo vai mudar para melhor quando nós todos mudarmos para melhor porque não é o mundo que muda, somos nós, seres humanos, que nos tornamos melhores então a gente precisa tomar cuidado com isso e aí tem, faz uma lista então, para hoje, para esse primeiro evangelho, vamos fazer uma lista. Eu coloquei aqui quatro itens que eu peguei do evangelho que fala assim, renovação idealística. Então, vamos renovar os nossos ideais. Quais são os nossos ideais para 2023? E vamos pensar em ideais fáceis. Gente, eu a partir de amanhã vou ser quase Madre Teresa. Não vou, mentira, não consigo. Mas pense em ideais pequenos, pequenos que você alcança, que você consegue ver que você melhorou. E aí você vai aumentando eles, que você vai sentir a realização disso. Então renova o seu idealismo. Estuda. A gente fica horas no celular. Eu fiz para esse ano, a partir do dia 31, meu filho fez a gentileza para mim de bloquear o meu Instagram e o meu Facebook em 20 minutos diários. Em 20 minutos fecha tudo. Mas aí eu vou pegar pelo menos uma hora todos os dias para ler algo que faça bem para a minha alma, para o meu conhecimento, para o meu uso na minha casa e na minha vida. Então estude, permita que a luz chegue até você. Bondade operante, atue no bem, seja caridoso. Não espere que o seu vizinho te fale bom dia, porque ele não fala bom dia, gente, a pessoa não vai mudar, as pessoas são o que são. Fale você bom dia. Passe por alguém, cumprimente a pessoa de forma gentil. Não é esforço. Se a pessoa não responder, não faz mal. Você jogou um bom dia no universo. Tudo que a gente joga no universo, volta para nós. Então vamos jogar sorriso, alegria, boas atitudes. Mesmo que você fale, ah, e falo todo dia bom dia, a pessoa não me responde. Um dia ela vai te responder. Aquilo um dia vai fazer bem no coração dela. E pra você, você tá fazendo uma atitude positiva. E quarto lugar, fé ativa. Fé. Quando a gente tem muitas dificuldades, em meio às lutas, aflições e tudo o que acontece no mundo, o emprego, filho, trabalho, tudo, tudo, a fé nos sustenta. A fé nos faz crer que haverão dias melhores. A fé nos faz confiar que hoje eu posso tropeçar, mas eu tenho a mão de Deus para me levantar e que eu vou continuar batalhando, lutando, e que eu vou alcançar os meus objetivos. Mas lembre-se sempre que o apóstolo Tiago disse que fé sem obra é fé morta. Tenha fé, mas faça. Faça a diferença. E de novo, faça primeiro por você mesmo. Ame você mesmo. E aí você vai conseguir transmitir esse amor para quem está próximo a você. Pensamento é energia viva isso é provado pela ciência que o nosso pensamento, ele tem energia vamos mudar para que as nossas influências espirituais para que as nossas vibrações nesse ano sejam melhores, que elas sejam posi realmente positivas o apóstolo Paulo disse que o amor é o único caminho desse planeta então que nós possamos em pequenos passos aprender a amar amar a nós, nos perdoar Curar as nossas feridas internas através do perdão, da caridade. E aí sim, a gente começa a semear um novo jardim de esperança, de alegrias, de um mundo que vai se renovar. Eu vou terminar a preleção dessa, dessa primeira, dessa primeira terça-feira do ano com a carta de Paulo de Tarso. Ele estava na prisão em Roma e ele escreveu a Igreja dos Corintos, na Grécia. A maioria de vocês deve conhecer, mas eu acho que é lindo esse, esse tema. Tem até música, mas se a gente pensar nele de verdade, que a gente possa colocar ele dentro do nosso coração e na prática. Paulo escreve na carta dizendo assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e do, dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine.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 o amor não trata com leviandade, o amor não se a a sobre a soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não sus suspeita mal. Não folga com as injustiças, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas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 Agora conheço em parte, mas então conhecerei também, sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Então que a gente possa começar, 2023, semeando no jardim do nosso coração a semente do amor. Regando, adubando, tirando as pragas que surgem para que nós possamos nos renovar, nos renovar em alegria, em paz e esperança, para que a gente possa verdadeiramente ser apóstolos de Cristo, transmitindo a boa nova, que nada mais é que o amor. Que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um excelente retorno à casa, um ano abençoado, com muita fé, com um trabalhinho de formiguinha, mas que com certeza dará sucesso. Boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigada.